Fala aí drivers, tudo tranquilo? Lucas aqui e no vídeo de hoje eu vim falar sobre esse projeto de lei que está rolando no Senado que vai reduzir até 10% o valor que os aplicativos cobram da gente que é motorista de aplicativo. Gostou do assunto? Então já deixa aquele like, compartilha com todos os seus amigos e até mesmo eu vou pedir realmente para você compartilhar porque é de suma importância para você, que você compartilhe, porque no final desse vídeo eu vou deixar um link para você fazer a votação, para você participar desse projeto, para que ele realmente vá adiante. Mas deixa eu te explicar o que está acontecendo. Essa PL, ou seja, projeto de lei que está rolando no Senado, de número 2654-2019, ela vai fazer com que os aplicativos, eles cobrem no máximo 10% da gente que é motorista. Eu acredito que depois de muitos motoristas reclamarem, fala pô, tá cobrando 40%, 20%, 30% do valor das corridas, um senador de bom coração finalmente resolveu voltar. Por que voltar? Porque, na verdade, esse projeto já está correndo desde 2017 e foi encerrado em 2018, lá pro finalzinho de 2018. E acontece que agora em 2019, um outro senador pegou esse projeto e resolveu dar adiante. E agora, comparado à última consulta que teve, que teve mais ou menos uns 700 votos público, hoje já está com mais de 8 mil votos a favor e eu acredito que agora vai para frente. E se limitar esses 10% da cobrança que os aplicativos estão tirando da gente, você pode ter certeza que seus ganhos vão aumentar muito porque, meu, hoje em dia a Uber cobra de 29, 30, 40% do valor das corridas, por mais que tem corridas que eles cobram menos, assim, que você fala, pô, a Uber tirou do próprio bolso, mas tem outras que a Uber ele tira muito mais, comigo mesmo já aconteceu de pegar uma corrida, que deu 200 reais e no final da corrida eu fiquei com 130 reais só. A Uber ficou praticamente 70 reais, foi mais de 30% aí do valor da corrida. Então, pessoal, vota a favor. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que você também ajude. Fazer com que esse projeto vá adiante. Eu recebi muitos pedidos de outros inscritos para trazer esse vídeo, para que ele viralize em toda a rede. Então vou pedir para você também compartilhar com todos os seus amigos, beleza? Juntamente eu vou deixar o link também de algumas matérias falando sobre esse assunto. Muito obrigado por ter assistido até aqui e não deixe de voltar lá, beleza? Até o próximo vídeo, falou, tchau! Sonner.